Olá, tudo bem? Meu nome é Neymar, eu sou lotérico e também fundador da DoraSoft. O título desse vídeo fala como motivar a equipe, mas isso na minha concepção não existe. Eu vou te dizer por quê. vamos assistir o vídeo que eu vou te explicar certinho, vamos lá? Eu Neymar não acredito muito em motivação externa, Por quê? quem se motiva são as próprias pessoas de acordo com as necessidades que ela tem. Só que eu conheço uma outra técnica que vai te ajudar muito, não a motivar, mas a estimular a sua equipe a ter os resultados que você espera. Então, eu vou falar com você sobre a sua equipe dar mais resultado. Em primeiro lugar, aqui eu quero dar uma dica para você. Conheça melhor a sua equipe, converse com ela, sente com cada um dos seus colaboradores, escute o que ela quer para a vida dela, e se ela não sabe, ajude ela. Aqui nesse card tem um vídeo que fala sobre como estabelecer metas Ajude ela a estabelecer as próprias metas, uma vez que ela souber onde ela quer chegar na vida pessoal, isso também vai ajudar com que ela atinja os interesses que a empresa tem, pois isso vai trazer produtividade para todo mundo. Além disso, conheça quais são as oportunidades que ela espera que a sua empresa possa oferecer para ela e se ela não puder ter essa oportunidade, já deixe claro para ela. Leve outras oportunidades que talvez ela ainda não tenha visto. E além disso, ajude ela a ter uma visão muito mais apurada daquilo que ela pode realizar junto com a equipe, estabelecendo metas e além disso, as metas da empresa e as metas também de cada um dos integrantes dentro da empresa. Conheça também quais são os medos, quais são os anseios que ela tem em relação ao que pode ser criado dentro da sua empresa. Eu sei que pode parecer bobo o que eu estou te falando mas quando você ouvir verdadeiramente a sua equipe, ela estará muito mais comprometida com a qualidade e com os números que juntos vocês vão especificar para dentro da tua lotérica, para que ela seja mais produtiva e também muito mais eficiente enquanto equipe. Aqui eu quero falar sobre itens que as pessoas quase não se preocupam, como o ambiente de trabalho, a temperatura de trabalho como ela está se movimentando ou os móveis que ela tem disponíveis para ela, os recursos que ela tem, será que os equipamentos que ela está utilizando são os mais adequados? Às vezes você vai investir pouco dinheiro e vai ter muito mais resultado, um grampeador de uma qualidade melhor, uma calculadora que traga alguns benefícios, por exemplo, você pode utilizar como referência um ambiente psicológico positivo. Você pode, por exemplo, criar um ambiente muito mais produtivo a partir do momento que você coloca uma música para elas. Eu sei que pode parecer besteira, mas acredite, vá por mim. E eu não disse para você colocar música com letras. Você pode colocar uma música clássica, uma música de piano, você pode colocar músicas um pouquinho mais agitadas de playback, ou seja, sem voz, só batidinha da música. Existem rádios especializadas gratuitas na internet para você poder encontrar isso. Se você não conhece nenhuma delas, eu vou te dar uma dica aqui agora. É uma rádio que não é só tocada de playback, mas também tem música de playback e você pode colocar o dia inteiro que as músicas não se repetem e as meninas vão poder aproveitar. Uma outra coisa além do ambiente agradável que você pode oferecer para elas é também a especificação de reuniões periódicas. Fazer uma reunião diária talvez possa ser um pouco excessivo, mas quem sabe fazer uma reunião no começo da semana antes de se iniciar os trabalhos, onde você consegue avaliar o resultado da semana anterior e o que elas podem fazer para melhorar o resultado dessa semana atual. Isso vai te ajudar a ter um estímulo dentro da equipe, onde quem teve resultado positivo incentiva quem teve um resultado talvez que deixou um pouco a desejar. Além das reuniões, você também pode utilizar técnicas para durante a reunião, não deixar ela muito massiva, muito cansativa, muito triste. Como que você pode fazer isso? Defina ali 10 minutos de reunião. Você pode também sempre pedir para que um dos seus colaboradores te ajude durante a reunião, ou seja, prepare essa pessoa antes, sente com ela, converse com ela, fala o que é importante ser abordado nessa reunião e peça que ela ajude dando a opinião dela durante a reunião. Isso vai fazer com que toda a sua equipe cada vez ouça uma pessoa por vez e ela seja mais entrosada, pois todo mundo vai colocar a sua opinião e elas, é claro, vão sempre estar sendo positivas, levando focos positivos para que seja sempre levado adiante e nunca olhando o passado sobre o negativo, sobre o ruim. Então você, ao invés de dizer os negativos da semana passada, traga um ponto que teve problema na semana passada e imediatamente já traga como resolver isso na próxima semana. Além das reuniões, você também pode utilizar dinâmicas sociais, ou seja, crie interações entre a sua equipe de maneira que ela interaja mais. Por exemplo, você já pensou em fazer um pequeno questionário onde de maneira anônima cada um faça um X e ninguém coloque o nome para que elas digam o que elas pensam em relação à sua liderança? Não tenha medo! Inclusive, eu vou fazer um vídeo para você, se eu tiver muitos cliques em curtir nesse vídeo, eu vou fazer um vídeo falando a respeito de como fazer uma pesquisa sobre liderança, onde você vai poder identificar os pontos fortes e os pontos a serem melhorados dentro da sua liderança junto com a sua equipe. E acredite, você não precisa se assustar. Muitas vezes a sua equipe vai te ajudar a melhorar ainda mais e ter muito mais resultados como líder e também você vai poder passar um feedback para ela de como você vai poder melhorar isso através desse trabalho que você vai estar tá fazendo com ela. O próximo ponto que eu quero falar com você vai ser sobre a presença da autoridade dentro da empresa. É muito importante que você tenha muito claro quem é seu braço direito dentro da empresa na sua ausência e quando você estiver presente, esteja presente Verdadeiramente. Se você só pode ir na sua empresa uma vez por semana, quando você for, ouça a sua equipe, converse com uma funcionária, converse com outra pessoa, isso vai te ajudar a ter uma visão 360 graus. Muitas vezes eu conheço empresários que vão na empresa poucas vezes em alguns períodos e quando vão, só conversa com o um gerente. Converse com a sua equipe também, isso vai te ajudar a saber se o seu gerente está atuando, está respeitando e também se está dando oportunidade para a sua equipe crescer mais. Seja com ideias, seja até mesmo com inovações para dentro da sua empresa. Talvez o seu gerente ainda não criou a oportunidade certa para poder aumentar as vendas. Você já pensou nisso? Então faça isso, crie oportunidades, dê ideias. Crie pequenos formulários que você pode criar durante um leque de períodos para que você conheça o que pensa a sua equipe. Afinal, quem está frente a frente com cliente são eles e normalmente eles têm ideias sacadas que você ainda não percebeu e que pode trazer muito mais produtividade para a sua empresa. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, clique em curtir, já se inscreve no nosso canal e desejo para você, como sempre, sucessos e produtividade.